Olá, sou Eudirene Batista de Souza, sou acadêmica do curso de Pedagogia, segunda licenciatura da Unicesumar. Eu estou aqui para explicar o meu plano de aula do Estágio Supervisionado 2. O meu plano de aula ele é proposto na turma do terceiro ano do ensino fundamental e como eu explicaria o meu plano de aula numa regência, eu iniciaria a aula cumprimentando os alunos e organizando os alunos em forma de círculo, propondo o tema de literatura Sou indígena e sou criança do autor César Obeide com as disciplinas de língua portuguesa escrita compartilhada e autônoma Matemática. Unidade de medidas. Os objetivos gerais é trabalhar a leitura de texto para que desenvolva a capacidade de se interpretar, atribuir sentidos e alcançar a clareza sobre as informações que aquele conjunto de ideias apresenta ao interlocutor. Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas, e padronizadas mais usuais, como por exemplo, litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, para que se aprenda a reconhecê-las em leitura de rótulos, embalagens e receitas. E ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo corporal por meio de brincadeiras. E demais situações para que se desenvolva as interações sociais, o equilíbrio e a coordenação. O segundo passo, farei levantamento do conhecimento prévio dos alunos acerca do tema da aula. Farei algumas perguntas aos alunos. O que vocês sabem sobre os índios do Brasil? Já viram algum índio onde... Vocês sabem qual é o principal alimento dos índios? Já fizeram alguma receita seguindo as instruções? Deu certo? Conhecem algo sobre a cultura indígena? O okay. que? Conhece palavras do nosso vocabulário de origem indígena? Quais? Em seguida, iniciarei a contação da história. Terceiro passo. Eu explicaria a atividade oralmente lendo o comando das atividades que trará aos alunos uma reflexão sobre a cultura indígena. Os alunos escreveriam um texto sobre a importância da cultura indígena. Eu faria as intervenções e as correções. As intervenções serão realizadas de forma oral expositiva, de acordo com a solicitação dos alunos e as correções serão realizadas inicialmente de forma oral e em seguida individual com devolutiva. Quarto passo, eu explicaria a atividade oralmente lendo o comando da receita e das atividades que seguem. Farei pausas durante a leitura da receita para explicar as unidades de medidas. Os alunos fariam e observariam a quantidade de ingredientes das receitas em seguida responderão as questões sobre as unidades de medidas. Eu faria as intervenções e correções. As intervenções de forma expositiva e as correções individualmente na folha de cada um. Quinto passo. A atividade seria desenvolvida num painel ilustrativo sobre a cultura indígena. Eu explicaria oralmente de forma expositiva. Os alunos construiriam onde? Na sala de aula, separados em grupos de seis, farão um cartaz sobre os povos indígenas utilizando elementos da natureza. Eu faria as intervenções e correções, de acordo com as dificuldades dos alunos individualmente e em grupo. Sexto passo. Qual brincadeira e jogos seriam desenvolvidos? Brincadeira. A corrida do saci, eu explicaria oralmente. O que os alunos fariam? Onde? Os alunos fariam no pátio da escola e eu faria as intervenções, oralmente de acordo com as dificuldades individuais de cada aluno. A corrida ela é feita com uma perna só, traça-se com um giz no chão, uma linha para indicar a chegada e outra a partida quando for dado o sinal. Todos devem correr com uma perna só, até a linha de chegada, vence quem conseguiu chegar primeiro do que o outro. Tempo de cada passo das aulas são no mínimo 20 minutos e no máximo 40 minutos. Depois farei uma interpretação de leitura. Qual é a colaboração da cultura indígena para a nossa formação? Por que os índios criavam mitos? Quais são as heranças culturais indígenas? Escreva aqui palavras de origem indígena. Por que é importante cuidarmos da natureza o que você e a sociedade pode fazer para preservá-la? Em seguida... Entregarei as atividades para os alunos sobre mandioca, lendas e mitos. Com uma questão de forma descrita. Os mitos indígenas são narrativas de tradição oral passadas de geração em geração. Escreva um mito ou uma história que você conhece, passado de geração em geração na sua família. Faça agora a ilustração do mito que você escreveu. Em seguida, depois, passarei a receita do bolo de mandioca para os alunos. E o modo de preparo, com algumas questões. Observando a receita... O bolo de mandioca indique as unidades de medidas ali existentes. Oriente-se pelo exemplo da receita e escreva a apresentação numérica das seguintes unidades de medidas. 1 um quarto de xícara de farinha. 1 um quarto da xícara de chá de mandioca ralada. Meio litro de leite. Meio quilo de manteiga. Agora faça o desenho que represente as medidas acima. E depois, farei uma brincadeira com os alunos no pátio da escola. Sim. Os materiais utilizados na aula foram folhas xerucada, tesoura, cartolina... Lápis, pincel, cola, casca de árvores, terra, areia, folhas, galhos e outros elementos da natureza. Espero que vocês gostem da aula. Muito obrigado.